Eu vou pra cima. Foda-se. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora, bora, Jinzão. Não desanima, não desanima, não desanima. Arrebenta. Boa, garoto. Pegou colheita. Putz, vou ter que desviar dessa box que tem aqui, né, mano? Vou tacar Ignite nesse cara aqui. Beleza. First Blood Easy. O cara tá de Chaco sup, né, mano? Esse cara é louco. Será que eu tento da mano? Acho que eu vou tentar da vá, velho. Só dá um tiro na cara... Ai, flash, é o flashzinho pro Prime lá do campeão. Ah, mano, olha a vida que o cara ficou, galera Unlucky, velho Marquinhos, dá uma dica de como pedir o número da mina aí Pô, Jão, eu acho que isso aí não existe mais não, mano De pedir número da mina, não, mano Pede o Insta, mano Sei lá, pede o Insta Sei lá, eu acho que se eu fosse chegar numa mina Eu não ia pedir o número dela, mano Isso existe ainda, galera? Será, mano? Ou eu que tô retrógrado? Pô, eu não vou chegar na mina Ô, oh, me passa seu zap Tá maluco, filho A mina vai falar Você tá doido, então Ela já fica com medo Eu sei lá, e o Insta Eu pedi logo o nick do LOL Caralho, o. O nick do LOL pra chavecar com o guerreiro. Aí chama pro Aranzinho. Ô, oh, nós matamos esse cara, mano. É só ir sem medo, velho. Ai, ah, errei a B, nunca morri. Vai, Jim. Taquei Ignite aí, paizão. Agora você mata com o meu Ignite. Nossa, que... olha o flash do... da Kindred, mano. Que flash foi esse? Caralho, olha o flash que o cara deu, velho. Que crime. Ô, vontade de ir pra cima, mano. Acho que eu não vou passar a vontade, não, mano. Só vou. É isso. Bora, din Desanima, não, pai. Quase, que nós matou. Eu tenho uns um Zonias, então eu não tô com, com medo. Não vou usar Zonias, não. Será que eu usava Zonias? Hum, agora acho que, eu, acho que eu podia ter usado os Zonias, hein, galera. Oh, que isso? Que medo! Caralho, velho. Esse campeão novo é muito estranho, velho. Eu ia morrer de qualquer jeito. Pior que eu ia morrer de qualquer jeito, velho. Mas acho que dá pra pelo menos matar um, saca? Ó oh, o Chaco safado, hein, mano. Usando o Juninho. Tá doido, doidão? Pera aí, pera aí, pera aí. Se o cara tá for Se esse Chaco ramelar, eu mato ele, mano. Mas ele não vai ramelar, né? Ai, galera, que vontade, hein, mano? Que, vo... mano, que vontade de ir pra cima dele. Ó, oh, parou o B dele, beleza. Que vontade de ir pra cima daquele cara, mano. Ó, eu vou estar tá nível 6, mano. A Kindred... Nossa, será que a Kindred ultou, mano? Alguém viu se ela ultou, velho? Seria interessante eu saber se essa aqui ainda já ia ter útil ou não, mano. Mas acho que de qualquer maneira, se ela aparecer aqui, eu vou daí, IVA, ó. Ó, já vou marcar no meu cronômetro. Se o cara... Ó, apareceu, fui. Ah! Não precisava, né, mano? Morri pro Chaco. Morri? Morri pro Chaco. Tô vivo. Pô, não precisava das ondas, né, mano? Mano, eu vou dar B lá na torre, velho. Porque o Chaco pode ser safado e vir até aqui me matar, mano. Eu tô com um de vida, tá ligado? Ah, não, ele apareceu, então tá safe, bora Trolou as zonias? Trolei, mano Então acho que pelo menos eu vou ruxar as zonias agora pra compensar, mano O que, que o Volibão quer lançar, mano? Acho que é o Arauto, né? Ixi, Volibão, não tô gostando do jeito que você tá jogando, meu príncipe Não tô gostando, vamos só voltar Deixa eu stunar o Juninho aqui pra não dar muito dano no meu guerreiro Pegou, hein? Eita, Lonzão, vai tirar minha ward não, pai. Vai tirar nossa ward não, que eu tô de olho. Caralho, o jogo aqui tá difícil, parece, mano. Era pra esse jogo tá fácil, mas tá difícil, velho. Box aqui, vambora. É quanto essa bagaça pra respirar? Mano, tem na... Tem na shopping da minha mãe, eu teu aqui. Acho que é uns... Tá 30 conto, mano. É 30 conto alguma coisa. Esse aqui mais baratinho. Ó, oh, nice. Ah, nem fodendo, velho. Que teve a cura do bagulho aí. E esse Chaco não morreu. Fodeu, ela vai morrer. Não, não, não precisa parar o ult não, calma aí. Mano. Ah, box do cara. Fodeu, a Vex chegou, família. Se ela me matar, ela reseta, né, mano? Então é melhor eu só não morrer, ó. Se eu sair vivo já é lucro. Caralho, que jogo difícil, mano. Mais um. Tadinho, velho, desse time, coitado Ah, por isso que o jogo tá difícil, mano Meu top e meu, meu, e meu mid tá perdendo, né, mano Puta merda, mano. vai ter que jogar bem isso aqui, velho né? Quem deixa quiser Se o cara quiser bater na torre o dinzão aí, humilde, mano né? Leve 6 e já mata esse cara, ó vale! Salve, Marquinhos Bom dia Mando uma roça para o meu brother, Gustavo Ele faz muito seu trampo Tamo junto Calma que nós já manda, Abraço. Meu lindo. Pegou? Vale. Já emenda aqui, galera. Já emenda aqui, mano. Não para não. Tá beleza. 28 horas sem energia. Puta que pariu, mano. Muito ruim, né, mano? Ontem, <coughs> ontem a gente ficou é bom que quando acaba a energia, galera, você conversa bastante, né, mano? Conversei bastante com a minha mãe, conversei bastante com o meu irmão, com o meu pai, né? Aí ontem nós estávamos brisando num negócio que eu... Um negócio até meio... A palavra é meio pesado, tá ligado? Mas que nós nós chegou nessa conclusão, né? Fiquei perguntando pra minha mãe e pro meu irmão se eles se consideravam um cracudo digital, né? Aí eu pegava pesado, eu falava um noia digital. falar vocês se considera? Aí nós chegamos na conclusão ontem que nós se considera, mano. Um noia digital. Não, um cracudo. Todo mundo, todo. Ninguém aqui em casa tinha bateria no celular, mano. Ninguém. Todo mundo ficou sem bateria, né? Aí só eu tive um pouquinho por causa do nobre. Aí eu deixei meu celular carregando. Não sei se é assim na cidade dos seis, mano. Não sei se vocês já repararam nisso. Quando cai a energia, vocês já viram que o 4G fica zoado, mano? Tipo assim, sei lá, o cara tem 4G no celular. Aí acaba a energia. Ele fica zoado, saca? Aí, sei lá, o meu ficou, não foi nem 4G. Ficou 3G, um pinguinho assim, ó. Mas mesmo assim, não carregava nada. Eu tinha mesmo bateria, mas não funcionava nada praticamente. Mas aí, pelo menos, sei lá, eu consegui mandar um. Um áudio pros moleque no zap pra eles poder avisar vocês, tá ligado? Onde? ou oh, parece que Talon tá Jungle tá na moda, né, mano? Tô vendo bastante aparecer, velho. Dei meu dano aí, pai. Ah, mano, nem fodendo que essa Kindred vai ser útil. Útil desse jeito, mano. Só pra salvar o cara, velho. Rapaz, saudade de ter um time aqui, mano. Cadê meu time? Mas eu só Bom, vi a mano. cabecinha, velho. Mano, eu acho que eu tô ficando doido, velho. Eu tô vendo direto, mano. Ó, um, um Chaco na minha tela, só que eu não sei se é ele, velho. Eu não sei se vocês repararam ali. Negócio esquisito. Olha aí, eu jogando LOL. Eu vou pra esse cara não, não sair vivo, mano. Ê, chakin Tá apagando de folgado, hein, paizão. Esse Chaco é folgado, vou morrer. Vai ter zonas aqui. Mais um abilunga antes de morrer. Nossa! Ixi. Marquinhos, se você fosse um produto de uma loja Como você se venderia? Ah, mano Sei lá, rapaz não, não, não quero ser um produto de uma loja Vou usar tudo nesse cara, mano Adiantou nada Pô, gastei meu ult pra nada Aqui agora, mano Pô, chateado, hein, mano E fodeu, não vai morrer aqui ainda Caralho, velho, esse Shaq tá incomodando muito nós, galera Tanto que Shaq chakra... é... Ó, minha missão, hein, mano Salvar o Jin, velho Salvar o Jin, salvar o... Ai, não consegui salvar o Jin, mano Missão foi falha Meu Deus, tem um Timo no meio dos caras tudo, mano Fudeu, vou pra cima, vambora! Mano, que que é isso, a parede Beleza, beleza, Ganhamos uma luta ali Pô, mano, a parede da Nive, acho que ela não deixou Eu... dar nada, galera, flashzinho pro prime Do rapaz lá, mais riba. Dá pra levar o okay, que? Nive? Esse aqui talvez, né? Bora Mano, se eu acertar a nunca nesse chaco, acho que eu vou voltar Opa Matar ele logo, tá ligado? Ele tem que morrer logo, mano Opa Não chama de hack não, família Olha minha gameplay, fi Caramba, rapaziada Chama Não vem falar que é hack, não nós, nós, tá vibra... nós tá vibrado, beleza? Nós tá vibrado Pegou, pegou, pegou Ah, não pegou, mano Ignite pra ganhar assistência Aí, ó Aí, ó Jogão, hein, mano Well played, mano Primeira do dia aqui eu Achei que eu ia jogar mal, mal Mas jogamos até que ok Jogão Mandar um GGWP aqui Caramba, velho. Vai.